Olá pessoal, tudo bem? Você que é de Fort Collins. Nesse fim de semana, na New Generation, nós temos uma programação especial para toda a família. Eu estou aqui com o Juninho e estou aqui com o Tio Sigma. Olá meninos e meninas! Olá pessoal, eu sou o Juninho. E eu sou o Tio Sigma. Nós estaremos na igreja New Generation Fort Collins no dia 8 de setembro, uma hora da tarde. Tio o que a gente vai fazer lá? Juninho, nós vamos estar ministrando a palavra de Deus aos corações das crianças pernas curtas e aos corações das crianças pernas longas. Tio Signa vai tá ser muito legal, é verdade. Será que as criancinhas podem convidar outras criancinhas? Sim, é isso aí. Convide seus amigos, convide seus vizinhos. E convidem outras famílias também. É isso aí. No dia 8 de setembro, uma hora da tarde, eu... Eu e Juninho estaremos com vocês!